eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama, o programa que veio te mostrar que a aparência conta na hora da conquista, mas nem tanto. <risos> Então deixa eu chamar a protagonista do episódio de hoje. Eu posso chamar ela de Love Dama ou fica muito brega? Hum? Oi gente, eu sou a Taika Margo e eu também tenho um canal no YouTube que se chama Tá Rolando Tudo Junto. E eu tenho 25 anos, então aconteceu que eu tava comemorando meu aniversário e eu tava num sofá assim com umas amigas e uns amigos. E eu tinha ficado com um menino fazia um tempo assim, mas a gente ainda conversava. E eu chamei ele pra ficar um pouco ali com a gente. Tudo bem, ele ficou um pouco ali, a gente ficou curtindo e tal. Só que, de repente, eu olhei pro lado e vi ele saindo de mão dada com outra pessoa. Por isso que eu já estou aqui no Love Drama, né? Me ajuda, Tata. Cara, se não tá fácil pra ela, não tá fácil pra ninguém, né? Meu Deus! Pode vir, Thay! Tudo Oi, curiú. Tudo bom, gente? Oi, gente. Thay. Está tá difícil, essa mulher pra quem que tá fácil, Brasil? Me ajuda! Então a dinâmica vai ser a seguinte, a sua prova é a prova dos cinco sentidos. Vão ser cinco meninos, um pra cada sentido, e a cada etapa a Thay vai dando notas pra eles. No final da dinâmica, quem tiver a maior nota total é o vencedor! Ficou claro? Então vamos lá, tá pronta, Thay? Tô. Oito. Oito também. Boa. Sete. Cara, eu devia ter passado perfume mais cheiroso. A gente tá indo pra cá Nove Dez Então é forte. Foi o perfume, tá ligado? O perfume deu uma balançada nela Gente, o negócio é o seguinte, agora é a prova da audição, mas como aqui a gente não vive só de love, a gente vive de drama também, a produção fez umas cartinhas e eles vão ter as frases prontas pra poder falar no ouvidinho da Thay. Então eles vão chegar aqui, dar o bisuzinho no ouvidinho dela e ela vai dar a nota igual a prova anterior. Gata. Eu, eu... eu não sou manteiga de cacau, mas... Eu adoraria maciar esse lado carnudo. Nove. Está quente aqui ou é você? Sete. Entre Star Wars e Star Trek. Eu prefiro estar com você. Seis. Você é o botijão de gás do meu fogão. <risos> Quatro. <risos> Gato, sabe o que ia ficar muito bem em você? Isso mesmo que você pensou, eu. Oito. Voltei, mas agora eu voltei com a minha prova preferida, a prova do paladar. Os meninos vão escolher entre comidinhas, eu diria, um pouco exóticas e vão dar na boquinha da Thay. E ela, como nas outras etapas, vai dando uma nota pra cada comidinha. Boa sorte, meninos! Deus. É. Nossa, não identifiquei o que <risos> Uma nova. É, quatro. Era muito dura a casca, a casca ali e ela não conseguiu comer. Então ficou... ah, E eu mais trêmulo ainda. Não. Parecia que ia cair na roupa da menina. <risos> Vamos, Vamos ver. Eu não faço aqui. Acho que ela vai gostar. Cadê tá a Mais um pouquinho? Tem uma mais ácida aqui pra tirar. Agora <risos> tá tremendo. Tá tremendo. 10. <risos> oh, é profissional. Ah, nossa. Eu adoro esse velho. Cara, eu queria te dar amor e carinho, Sim. mas eu não tenho. Então... Vou te dar aquilo que eu tenho no coração. Eu tô tremendo, mas é de ansiedade. <risos> Tá na sua frente. Ah não, morde direito. Ai não. Só mordeu a casquinha. Ai que horror. Oh, desculpa. É pimenta. Vai. É, meu coração. Fui acreditar no meu potencial, né, cara. E Todo mundo viu o que aconteceu aí, escolhi a pimenta. Tentei colocar quem eu sou no prato escolhido. É, tipo, não tinha muito tempo pra fazer o prato. E me perdi nos ingredientes ali. Mas, na real errei o programa. Achei que era Masterchef. Tá bom. Três. Bota. De novo. Gente, socorro. Hum. Alguma coisa que tire essa pimenta. Um docinho aqui, ó. Nossa. Nove. É, fiquei com que sobrou. É que Eu fui o último a, a ser, a, eu fiquei na, na fila por último, então eu fui, dei o que sobrou. Se eu fosse o primeiro nesse, nesse, nessa prova, talvez tivesse escolhido a, a comida que mais agradasse ela e talvez tivesse uma nota melhor. Pensa com carinho. Sete. Não fez, caralho! aí, pô, vai, é? Melhor <risos> peixe, cara. Não tá aí, preço, eu tô lá, porra. Gente, agora vamos para a prova do tato. Tá, e vai ser o seguinte: Sim. eu vou abrir um lequinho de cartinhas aqui na tua frente e tu vai escolher uma parte do corpo. A parte do corpo referente à cartinha que a Thay escolher vai ser a parte do corpo que ela vai apalpar de todos os meninos. <risos> Tem alguma parte que vocês não queriam fazer apalpada, meninos? Não, tá sem objeções. É. Ah, tudo tranquilo? Ai, tá fechando. Assim que é bom, assim que é bom! Vamos lá. Ó, tá aqui. São uhum. quatro. Escolhe uma. Chiu, chiu, Barriga. Ah, Alguém dormindo. se deu bem? <risos> Você é abdominal porque é barriga. Ah, <risos> tá bom. Barriga, gente. Então, tá. Seis tá média, tá tá bom, tá então <risos> Sete. Cinco. Eu não entendi porque ela deu aquela nota, porque faço crashfits, tenho a barriguinha chapada e... Não querendo ser modesta. Oito. Ai, desculpa. não tomei aqui bebê. <risos> Cara, no geral eu acho que não devia ter barriga no meio dos cartões, porque não ajuda quem bebe, no caso eu não bebo. Sete. Bota na média. Sete. Chegou o momento que eu mais esperava, que você mais esperava. A Thay vai tirar a venda, vai olhar olhos nos olhos dos meninos e vai dar a nota. Thay, não precisa ter pena, tá? tá. Não precisa ter dó. Não leve pro coração. Não leva pro coração, <risos> tá bom, meninos? Então, fechou. Eu descobri onde tu mora, você vê? Aqui, ó. <risos> Quando a gente não sabe o que... O que vai acontecer, né? Quando a gente não sabe o que esperar, a gente acaba ficando nervoso e tal. Mas como eu sou um cara meio descontraído, meio brincalhão, acabei fazendo umas palhaçadinhas ali para poder dar uma relaxada. Sete. <risos> Oi. Ele deu oportunidade para falar, mas às vezes não vem na cabeça, né? Ele... Oito. Você não é o Google, mas você tem tudo que eu procuro. Nove. Oito. Os caras são mais ousados também, tem uns caras que já é treinado aí da balada, né? <risos> o cara já é mais Tipo, escondido. Sei que não é muita coisa, mas eu sou engraçado. <risos> <risos> e é um belo sorriso. <risos> <risos> Sete. Não leva pro coração, né? Depois pega o meu Instagram. Me sigam lá, me sigam lá. Léo? Não. Obrigada. Tô no Tinder, tô aí, né? Aí tem meu Instagram também, Leonardo Duarte, 2A. E? Não. Obrigada. Eu sou professor de dança? Ah, eu danço contigo? Né? Também. Ó, vamos fazer o meio... Eu e... pego assim na tua cintura? Não, tu pega uma mão aqui nas costas. Aqui. Mas eu queria pegar aqui. Eu pode pegar então. Tá. se é o que tu quer? Então, Mas tá. eu vou pegar aqui também. <risos> Foi. Isso, isso. Boa! Então, quem quiser aprender a dançar, pode me seguir também no Instagram lá. Pode chamar e chama no direct. Graziel. <risos> Obrigada. <risos> Pessoal, é, eu juro que eu sou melhor do que isso. E me sigam aí no Instagram, eu faço bastante stories de tiozão, vídeos engraçados e tudo mais. Se fere minha bigode essência, serei resistência e pra sempre time bigode. Mãe, foda-se, nunca vou raspar essa porra. E agora... <risos> Joel, obrigada. Meninas, eu tô na pista. Quem sabe uma próxima vez? Ai, gente, aí? Será que vai rolar beijo? Eu tô torcendo muito. Vocês estavam torcendo pra ele ficar na final? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu o programa e quer participar comigo, eu vou amar até a sua participação. Eu vou deixar aqui na descrição o link com o formulário, aí preenche lá. Só lembrando que se rolar beijo, ganha prêmio dos nossos parceiros: da Clínica Essência, Barbearia VIP dc 401 e do Cine system Já vou me despedindo aqui de vocês, mas agora vamos ver o final que eu tô muito curiosa. <risos> Quantos anos você tem? 27 27 Tenho 25 Faz o quê? Por enquanto estou só no YouTube, Instagram, trabalhando com isso Mas no YouTube faz o quê? É um canal de funk Funk? Eu entrevisto MCs, faço às vezes ah. brincadeiras também Caramba É bem legal Interessante Gosta de funk? Gosto, gosto Tá falando a verdade? É, uhum. Gosta? Ah, Pode ser um é, abraço? Ah, assim. é... Um beijo na vocês? É um selinho. Hum, não. não. não. Nem um selinho? A gente, tipo, cara, eu quero ganhar esse prêmio. É porque... Não, mas a gente só vai dar um selinho. Tá, pode ser. Pode ser? <risos> tá, vai. Cara, achei muito irado. Foi o perfume, tá ligado? O e dá uma balançada nela. Cara, eu tô lá no Tinder, aparece lá no Tinder, eu dou match em várias meninas, elas me dão match, só que ninguém conversa, então eu tô lá pra conversar, tô no Instagram. É, então, acontece, né? Às vezes a gente passa por uma situação dessas.